Galera, olha o marião da g aí mais uma vez Bem-vindos ao canal g Oficial Hoje dia lindo, cenário perfeito para mais um grande lançamento g escape Acabamos de finalizar o sistema Full 321 para Street Triple 675 Para os leigos, qualquer barulho é música Mas para os verdadeiros motociclistas, exigem muito mais do que isso em suas motos E é isso que a g fabrica, verdadeiros instrumentos musicais para suas motos na fabricação de nossos escapamentos, nós utilizamos materiais de altíssima qualidade, aonde chegamos no, em resultados incríveis, não só no visual, mas na qualidade e principalmente na performance dos nossos escapamentos. Vamos apresentar agora para vocês esse sistema FULL 321 da Street Triple 675. Na fabricação desse sistema FULL, nós utilizamos o aço inoxidável. Além de dar uma durabilidade muito grande no escapamento, ele tem a superfície interna bem lisa, onde aumenta a velocidade de saída dos gases, gerando uma potência muito maior na sua moto. Com o aço carbono, com pouco tempo de uso, ele cria uma crosta e a ferrugem por dentro, criando dificuldade na saída de gases. Aí acaba prejudicando ou a performance da sua moto, e além da durabilidade ser muito menor do que o aço no A sonda lambda... No original, é do lado esquerdo da moto, na parte frontal do motor. Nesse sistema full, é necessário simplesmente mudar o caminho do, do chicote da sonda lambda. É só passar o chicote por trás do cabeçote, já é o suficiente para você instalá-la aqui na frente. Nós vamos oferecer como opção para você instalar na sua Street Triple, a ponteira Evolution. É uma ponteira que nós utilizamos o titânio, que é um material fantástico, ele tem o peso do alumínio e é mais resistente que o aço, é perfeito para a fabricação de ponteiras de escapamento. E também a fibra de carbono, que é extremamente leve e dá um visual fantástico na ponteira. Essa ponteira, pelo fato de ser curta, ela oferece um ronco bem encorpado e super esportivo na sua moto. Teremos outras opções também que iremos apresentar nesse vídeo. É isso aí, galera. Vamos conferir agora como ficou o ronco e a performance da Street Triple com o sistema Full 321. Vocês também, galera, terão como opção a nossa ponteira K8 no sistema Full 321 É uma ponteira fabricada em aço inoxidável com acabamento em fibra de carbono É uma ponteira que proporciona um ronco mais grave e abafado, fantástico Teremos também a linha GP para Street Triple 675 conferir o ronco da K8 agora galera Essa moto. Muito boa, gostosa de pilotar. Motor potente, ficou ainda mais com o nosso sistema Full 321. Você sente o motor empurrando o tempo todo. É muito, muito legal de pilotar essa moto. Gostaria de deixar um agradecimento ao Moisés que nos emprestou a sua Street Triple para esse desenvolvimento e a todos vocês que têm feito da G-Escape a número 1 um do Brasil na fabricação de escapamento. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.